Por uma... não. Por que você... Essa foto não tem demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Oh. Meu Deus, Deus. Deus. todo isso. Deus. É oh, Mariana, Mariana, se eu quiser te recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o atar, tá? não tem problema, tá? Excelentíssimo, ela morreu. Respeito, meu... doutor, excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo nem os acusados. É Maria Helena, acusada pela força de Deus, gente. Que ímpio! É nem os acusados de assassinar sobre E depois de tudo que aconteceu hoje, no caso da Mari, assim, eu fiquei muito chocado. Eu tenho esposa, eu tenho mãe, eu tenho uma sobrinha. E eu acho que tamanho de respeito com as mulheres é, é, é chocante ainda em 2020, Valeu. ligado? Eu queria deixar um pedido para todas as pessoas que se sentirem de alguma forma afetadas, que não esperem por alguém ao lado para fazer nenhum tipo de protesto. Faça por si próprio. em nome do Senado Federal, colocar como item extra-pauta e que nós pudéssemos deliberar aqui no plenário do Senado Federal esse requerimento que foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato e outros senadores que assim o subscreveram, o voto de repúdio ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho e ao juiz Hudson Marcos e ao promotor de justiça Tiago Cariço de Oliveira por distorcerem fatos de um crime de estupro expondo a vítima a sofrimento e humilhação a presidência submeterá a matéria diretamente à sua votação simbólica em votação ou requerimento os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade no plenário do Senado Federal será cumprida a deliberação de plenário.